Leituras espíritas apresenta Tráfico doloroso resgate. Uma obra de Eurípides Clio pelo espírito Dulce. Irmãos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Prefácio Nos pórticos do terceiro milênio tem a humanidade se encontrado às voltas com incontáveis conflitos materiais e morais. A fome graçando solta nos quatro cantos da terra, a corrupção legando o ceticismo aos povos e os vícios de toda a ordem corroendo desde os núcleos familiares até as mais respeitáveis instituições. É como se o inferno descrito por Dante assolasse impiedosamente o orbe ou se o apocalipse de São João tivesse definitivamente chegado, procedendo ao julgamento final das criaturas, derramando fogo íntimo nas consciências e estabelecendo o mais pavoroso dos cenários da grande tragédia humana. O romance idealizado por Nossa Dulce traz à tona a problemática do homem contemporâneo e suas incessantes contradições, que, na equivocada e frenética busca da felicidade, através das ilusões do mundo, a cada dia vão se tornando mais perceptíveis. São as drogas, o hedonismo, o adultério o desemprego, a ambição, a inveja, o ciúme, a corrupção e o crime de modo geral, todos juntos, confeccionando uma verdadeira malha dramática, onde se interrelacionam personagens comuns de pessoas do povo, quais as que diariamente cruzamos, como se fossem nossos vizinhos, familiares, parentes, ou simplesmente nossos conhecidos. Entretanto, esses elementos negativos terminam por se emaranhar com outros contrariamente positivos, como o conhecimento espírita, o cultivo do evangelho, a transformação moral, num duelo de forças entre o bem e o mal, que a todo instante está presente no desenvolver-se da trama. Aí, o grande mérito da obra o de levantar as implicações de natureza espiritual, especialmente a obsessiva, que habitam ocultamente o verso de situações do nosso dia a dia e que, pela periodicidade, já aprendemos a considerar como sendo contingências naturais da vida em sociedade. Durante todo o tempo, ver se há os princípios espíritas escancarados na descrição das ocorrências e nos comentários da autora em conceitos como a existência de Deus, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a lei de Deus, a lei do amor, a lei de causa e efeito que ordena as composições celulares da matéria com a mesma harmonia e perfeição com que mantém o equilíbrio das grandes constelações estelares do infinito. Onipresente, eterna, imutável e implacavelmente soberana no dizer do Espírito da Verdade, Única lei necessária para a felicidade e o progresso do homem. Ao fazer um constante paralelo entre a lei divina e as leis humanas, a autora analisa ainda, sob a ótica espírita, as gritantes deficiências da penologia vigente, não fugindo, assim, do reconhecimento das objetivas responsabilidades sociais acarretadas pelo desumano sistema geopolítico e econômico que ainda domina a maior parte das nações do mundo, particularmente o Brasil. Enfim, os personagens de Dulce somos nós, com nossas limitações e defeitos, todos refletidos na hipótese literária, todavia, senhores absolutos de nosso destino, dotados de livre-arbítrio e com plenas e intermináveis oportunidades de crescimento moral e intelectual matriculados na escola terráquea, inundada de mazelas e misérias, mas também repleta de beleza, luz, perfume e sublimidade. No dizer do nosso velho Chico Xavier, nem superiores nem inferiores, cada qual no estágio que lhe é próprio. E acrescentamos, mas sempre plantando e colhendo, alegrias ou de sabores, construções ou destroços que nosso senhor Jesus Cristo abençoe o espírito Dulce e continue a prodigalizar entre nós semeaduras como esta, que, a exemplo de sua pregação entre os 500 da Galileia, indubitavelmente há de aumentar sobremaneira a, a predominância do trigo sobre o joio, em nossa ingente plantação. André Luiz Bordini, advogado, presidente da Associação Espírita Allan Kardec, R.P.S.P., Ribeirão Preto, São Paulo, 28 de dezembro de 1993. A autora espiritual. Segundo a informação espiritual transmitida ao grupo Acostumei, onde o presente livro foi mediunicamente recebido, Novembro de 91 a abril de 93, o Espírito Dulce é uma das três auxiliares do Espírito Meimei, bastante conhecida nos meios espíritas. Essas três auxiliares, quando encarnadas, foram irmãs de caridade, tendo convivido com Meimei. Tem as três em comum o prenome de Maria aos seus nomes, Domitila, Dulce e Dulcinea. Inúmeras mensagens, a autora desta obra passou para o grupo Acostumei, a partir de 1986, todas assinadas. Irmã Maria Dulce Porém, considerando que em todo o Brasil é por demais conhecido o nome da irmã Maria Dulce, desencarnada recentemente na Bahia após suprime a existência, toda ela dedicada à caridade, a autora ouve por bem omitir seu prenome, bem como sua condição de religiosa. Evitou, assim, eventual suposição de que o presente livro fosse da lavra daquela incomparável missionária das terras baianas. Ribeirão Preto, São Paulo, novembro de 1993 Nota do Médium Primeira parte Plantações Capítulo 1 Sementes Equivocadas Clidenor tinha 15 anos quando a vida lhe impôs nova aprovação, dessa vez mais dura. Foi despedido da firma na qual estava empregado há apenas quatro meses. Filho mais velho, pais pobres e doentes, ajudava com seu pequeno salário a manutenção de quatro irmãos menores. Tudo se passou rapidamente, dando-lhe a impressão de que o mundo havia desabado. A firma em que trabalhava era de porte médio, dispondo de consideráveis reservas para aplicação e giro financeiro, obtendo lucros com especulações. Formando grandes estoques de insumos agrícolas em época de colheita, revendia-os na plantação seguinte com altos dividendos. Seu emprego fora difícil de conseguir e, se não fosse pela boa da Primeira prova eliminatória, não teria superado mais de 20 outros pretendentes. A seguir, foi submetido e aprovado nos testes médicos e psicológicos. Por isso, não entendeu sua demissão. Só soube que estava despedido quando, pela manhã, ao chegar ao trabalho, foi sumariamente impedido de entrar. Apenas lhe disse o encarregado da portaria que não mais era empregado ali e que aguardasse em casa a prestação de contas do que teria para receber. Não conseguiu dizer palavra. Aflito de início e logo revoltado, começou a andar devagarinho, depois com mais pressa, até quase correr. Queria afastar-se o mais rápido possível daquele endereço. Parou numa praça, sentou num banco e pôs-se a rememorar os últimos dias, as últimas pessoas com as quais tinha tido contato e as conversas com elas. Por quê? Essa é pergunta que já fizeram a si mesmo mais de cem vezes, não encontrando resposta. Ficou assim absorto, meditando, meditando. Não se desesperou. Revoltar, revoltou-se. E muito. Em seu coração, a pouco e pouco, foi brotando o ódio. Ao cabo de duas horas, indiferente às perfumadas flores que o rodeavam, todo o seu ser se deixou envolver pelo ódio. Queria machucar alguém, queria destruir alguma coisa. Mas quem? O que? Estava nessa sintonia mental quando ouviu, de forma inexplicável, alguém dizer-lhe. Foi o senhor Salésio. Levou um grande susto. Quem tinha falado? Olhou em volta e não viu ninguém. A voz oculta voltou. Foi o Sr. Salésio. Agora Clidenor deu um pulo do banco e olhou em volta, atrás, aos lados, embaixo e nada. Não havia ninguém. Percebeu, então, que, na verdade, não poderia haver ninguém, pois ouvira a voz dentro da cabeça. Colocou as mãos cobrindo os ouvidos e julgou que assim não ouviria mais nada. — Foi o Sr. Salésio — repetiu a voz interior. Clirinô, jovem de forte personalidade, sempre se comportara afoitamente na vida. Praticamente não tinha medo de nada. Rios, lagos, cavalos soltos que montava em pelo, gado que atormentava e feria quando um ou outro animal o agredia, cachorro bravo, bicadas de papagaio, cara feia dos professores quando os desrespeitava e tantas outras coisas mais. Nada temia. Sempre valente, sempre herói perante os colegas. Fazia sucesso com as meninas, que disputavam seu olhar e sua companhia. A todas tratava com desdém. Em casa, não respeitava os pais, impondo-lhes críticas constantes, fazendo o sofrer mais do que a pobreza, quase miséria, que há anos era-lhes companheira inseparável. Sua mãe temia-o. Indiferente com as meninas, as quais pouco ligava, com a mãe se tornava agressivo. Os irmãos tremiam de medo quando ele se aborrecia com algum deles, pois geralmente estendia a agressão aos demais. O pai, enfermo, impossibilitado de deixar o leito face grave acidente de trabalho na construção em que trabalhara como pedreiro, era tratado pelo primogênito como algo descartável. Talvez por tudo isso, Glidenor não tenha sofrido um choque cerebral ao ouvir a voz interna, tão nítida. Qualquer outra pessoa provavelmente se julgaria vítima de pesadelos, quando não de forças diabólicas, e, em qualquer desses casos, entrando em sério desequilíbrio mental. Ou, no mínimo, em estado de descontrole emocional, desespero, pânico. Glidenor pensou no Sr. Salésio. Foi então que a resposta que tanto ansiava detonou em seu cérebro, qual uma explosão de dinamite. Quem o despedira fora o Senhor Salésio. Como não pensara nisso antes? Lembrou-se em dois ou três segundos que na véspera houver uma reunião na firma para grande concorrência, segundo comentários gerais. Após a reunião, ele foi levar o maço de cigarros para o Sr. Salésio, obedecendo a ordem dele próprio, dada antes da reunião começar. Quando receber a ordem, cumpriu-a com presteza. Comprou o maço de cigarros e foi levá-lo ao chefe. Mas, quando chegou, a porta já estava fechada e foi informado de que não poderia interromper a reunião. Tratava-se de uma licitação de alto valor, na qual 14 empresas fornecedoras participavam, todas sofregamente esperando a vitória. Em tempos de crise financeira, como eram aqueles, qualquer evento similar despertava o interesse dos fornecedores, os quais, muitas vezes, Recorriam a expedientes escusos, nem sempre visando lucros, mas tão-somente a sobrevivência comercial. O Office Boy esperou o término da reunião e, enquanto os concorrentes se retiravam, entrou na sala, ninguém prestando atenção nele. Clidenor foi até o lugar onde estava o café para pegar uma caixa de fósforos nova e entregá-la ao Sr. Salésio juntamente com os cigarros. Apenas um concorrente havia ficado na sala, em companhia do senhor Salésio. Julgando-se a sós, os dois homens estavam eufóricos, com o que não mantiveram a devida precaução quanto a eventuais testemunhas do seu entusiasmo. Assim, ou fosse porque fosse, não foi percebida a presença do jovem pelos dois homens. O concorrente, que não se retirara, estendeu a mão para o senhor Salécio e disse, — Bom, muito bom. Ganhamos. O seu dinheiro está aqui. E, abrindo sua maleta, tirou um embrulho com volumosa quantidade de dinheiro em notas novinhas. Clidenor, saindo da pequena copa onde estava, achegou-se. Pedindo licença, entregou o cigarro e os fósforos ao chefe. Este, ao vê-lo, tornou-se lívido a princípio. Pouco a pouco, porém, as veias do pescoço engurgitaram-se. Pilhado em flagrante corrupção, patente mesmo aos olhos ainda pouco experientes do empregado, descontrolou-se. Gritou. — Fora daqui! Fora daqui! Clidenor, pego de surpresa, não entendeu o nervosismo do chefe. Retirou-se, humilhado. Na hora, imaginou que a cena que presenciara fazia parte das coisas comerciais, pois ali sempre circulavam grandes quantias de dinheiro. Por isso, julgou tratar-se de algum pagamento, cujo motivo desconhecia e nem mesmo haveriam motivos para ele conhecer. Salésio, contudo, foi traído pela consciência culpada, não lhe deixando raciocinar para, de alguma forma, arranjar qualquer desculpa, que por certo seria aceita pelo empregado. Julgando-se descoberto, considerou que o melhor era eliminar tão inoportuna testemunha. E foi o que fez. A demissão foi inquestionável confissão de culpa. Sem grande esforço, agora, tendo ouvido aquela voz interna que acusava Salésio, deduzia que o chefe o despedira porque representava sério perigo. Ali mesmo, na praça, uma ideia instalou-se na cabeça de Clidenor. Vingança! Com o império, tal propósito foi definitivamente implantado na mente do jovem. Antes de ir para casa almoçar, já tinha no cérebro uma decisão inabalável. O Sr. Salésio pagaria pela sua demissão. E pagaria caro. Oito dias úteis após ter sido despedido, Clidenor recebeu em casa um mensageiro da firma. Vinha trazer vários papéis para seus pais assinarem e, isso feito, recebeu um envelope com o dinheiro referente aos seus direitos trabalhistas. Junto com os papéis e com o dinheiro, o funcionário trazia também uma pequena mochila, onde havia alguns pertences seus. Clidenor, hipnotizado pelo sombrio propósito de vingança, nem conferiu o conteúdo da mochila. Retirou dela os objetos de higiene pessoal e jogou-a sob sua cama. Com displicência, deu uma parte do dinheiro para sua mãe. Desde sua dispensa, vivia arquitetando planos e mais planos para vingar-se do senhor Salésio. Saía de casa pela manhã, dizendo que ia procurar novo emprego e só voltava tarde, já sem tempo para frequentar a escola noturna. Passadas duas semanas, nenhum resultado, nenhuma decisão, nada de objetivo. Nem conseguira outro trabalho e nem sabia como poderia retribuir a maldade que lhe fora imposta de forma tão injusta. Tudo porque descobrira o quão corrupto era seu ex-chefe. Quando acabou o dinheiro recebido da indenização trabalhista, decidiu que talvez fosse melhor deixar a vingança para outra oportunidade, se surgisse. O urgente era conseguir novo emprego. Pegou sua mochila para uma limpeza. Tirou o cadeado que recebera na firma quando tinha sido admitido para uso no armário individual que lhe destinaram, cadeado esse que logo no primeiro mês indenizou com desconto automático em seu pagamento. Nas duas chaves do cadeado estava também presa com um arame uma chave quebrada. De súbito, empolgou-se. A chave era do carro do senhor Salésio. Lembrou-se que dias antes de ser despedido, ele ordenara-lhe que fosse a um chaveiro para confeccionar a chave quebrada. Quando a nova chave ficou pronta, o chaveiro devolveu os dois pedaços e Clidenor prendeu-os ao seu próprio chaveiro para devolvê-los ao dono. Ao entregar a chave nova, esqueceu-se dos pedaços quebrados e também o Sr. Salésio nem mais se lembrava deles. Pegando as duas metades da chave, uma ideia assomou-lhe. Ali estava a solução do seu problema. Procurou o outro chaveiro distante e encomendou cópia. O carro do senhor Salésio ficava na frente da empresa, em estacionamento privativo da diretoria. Chovia muito. O vigilante, que ficava à entrada da firma, se recolhera à guarita, buscando o abrigo. Pouquíssimas pessoas estavam na rua. Clidenor, que esperara três horas, escondido atrás de uma árvore, viu chegar o momento. Esgueirou-se até o estacionamento. Notando que o alarme não estava acionado, por estar apagada a luz vermelha interna que no painel o indicava, sem dificuldade abriu o carro e entrou. Usando uma faca afiada em menos de um minuto, retalhou todo o revestimento dos bancos feito em couro legítimo. Saiu do veículo, fechou-o e retirou-se rápido. Ninguém notara-o. Estava exultante, estava feliz. Fim do pouco dinheiro que Clidenor dera, a família estava em estado crítico de necessidade. Como sempre, aliás, e o novo emprego do arrimo não aparecia. Não tinha mais crédito no armazém, na quitanda e na farmácia. As contas de luz e de água estavam vencidas. A penúria. Era total. Novas tentativas e nada. Não havia empregos disponíveis. Clidenor, que não ia mais na escola, impingiu sua frustração para o responsável por tudo aquilo, o senhor Salésio. Sim, se não tivesse sido despedido, certamente seus pais e irmãos não estariam passando fome, assim como ele próprio e estaria ainda na escola. O ex-patrão era o culpado de tudo. Lembrou-se da voz que lhe dissera ser ele o responsável pela sua demissão e começou a questionar-se intimamente. Como isso tinha acontecido? A quem pertencia aquela voz? Por que não a ouvir a mais? Ao fazer essa última pergunta, ouviu. Vamos acertar Salésio, meu filho. Era a mesma voz de alguém invisível sendo dita no seu interior. Dessa vez, assustou-se. Seus nervos estavam à flor da pele e já não tinha controle mental absoluto sobre o que fazer. Assucinou que nem bem tinha pensado na voz e ela lhe respondera. Acometido por anemia face a má alimentação, vinha sentindo tonturas. Imaginou que talvez estivesse delirando ou ficando louco, pois, nem bem pensara na voz, ela se apresentara. Como da outra vez. E tinha acertado, então, pois o Sr. Salésio era o culpado de toda a sua atual desgraça. Tornou a refletir. — Quem era a voz? — ouviu. — Sou inimiga daquele traste. Percebendo que podia conversar com a voz, agora identificada como sendo feminina, inquiriu. — O que devo fazer? — Use a chave do carro e ponha fogo nele. O carro está no seguro e por isso os bancos foram refeitos. Mas, se você deixar algumas pistas, dessa vez a companhia seguradora talvez não indenize o incêndio. Cridenor deduziu que, quando inutilizaram o assento do carro do Sr. Salésio, não estava só, pois pessoa alguma deste mundo o vira, tão cuidadoso se portara. A chave que criminosamente duplicara também era segredo. Logo, se houve tal testemunha, só podia ser... Alma do outro mundo. Mas de quem? Não obteve resposta dessa vez. Passou a imaginar como faria o um incêndio no carro. Optou pela gasolina. Naquela mesma noite, levando um litro de gasolina, foi até as proximidades da residência do senhor Salésio, cujo endereço bem conhecia. tocaiou se para que pudesse escolher o melhor momento. Aguardou algum tempo e logo chegou o senhor Salésio estacionando o carro à frente da casa, entrando rápido. Como simples transeunte, com o um boné cobrindo-lhe as orelhas e o combustível numa sacola, passou rápido pela frente do carro e verificou que o assento estava novinho, mais bonito do que antes. Notou feliz que, por sorte, o alarme novamente estava desligado. Mas isso talvez significasse que logo o carro seria usado ou levado para a garagem da casa. Escondeu-se atrás de um arbusto do jardim, preparando-se para sua grande vingança. Assim oculto, percebeu algo inesperado. Um moço de mais ou menos uns 20 anos com incrível habilidade abriu o carro de Salésio e entrar no carro quando um alarme soou estridente. É que Salésio, por sugestão policial, havia substituído o alarme anterior, precavendo-se de novo o atentado, pois quem inutilizar os bancos devia ter sua chave, já que, então, nenhuma porta tinha sido arrombada. Clidenor desconhecia tal fato, e também que a fechadura tinha sido trocada pelo mesmo motivo. Ato contínuo, todas as luzes da residência acenderam-se. O jovem, num pulo, saiu em desabalada carreira. Clidenor também afastou-se, célere, Vendo para onde foi o suposto ladrão, seguiu o sorrateiro. Vários quarteirões à frente, o moço encontrou-se com um amigo em uma motocicleta, com a frente voltada para a contramão da rua. Os dois começaram a conversar e, pelo jeito, o fracasso estava sendo justificado. A moto já estava em movimento para a retirada da dupla quando o Clidenor, corajoso, aproximou-se. Sem qualquer receio, disse ao fugitivo: Se você quiser, posso lhe ajudar na próxima vez. Estacionando a moto, os dois homens, bem jovens, fulminaram Clidenor com um olhar de ódio, fruto do temor por sentirem-se descobertos. Ajudarem em quê? Ajudá-la no carro. Que carro? Aquele que você abriu e o alarme tocou. Pelo imprevisto e por ser verdade, o moço foi pego de surpresa. Traiu-se então você viu? — Sim, vi tudo. Desendo da moto, onde era a carona, disse o frustrado ladrão. — Então agora você é perigoso para mim. — Para nós, atalhou o outro homem da motocicleta. Dito isso, pularam sobre Clidenor. Rápido como um raio, o jovem saltou para trás e, de forma quase inexplicável, pela rapidez do gesto, uma afiada faca surgiu em sua mão. Os dois amigos estancaram. Um impasse criou-se entre os três. Clirenor, com agilidade mental, controlou a situação. — Vamos trabalhar juntos. Posso ajudar bastante? — Que garantia você nos dá? — Odeio o dono daquele carro, e tudo farei para vingar o mal que ele fez para mim e para minha família. Mesmo entre os marginais, a sensibilidade. Os dois amigos captaram a sinceridade do desconhecido jovem e relaxaram a tensão do momento. Não foi difícil que ali, noite alta, com lendíssimas estrelas por testemunhas, um pacto se firmasse.